Sim, eu estou com cara de acabada, mas não é só a cara, não. Estou bem acabada. A gente está naquele ponto que a gente. é só cansaço. Tem que se obrigar a fazer as coisas. A gente saiu de Buenos Aires e está voltando para a colônia do Sacramento. E. A gente tá feliz porque ontem a gente perdeu o nosso último dia de Buenos Aires, praticamente, porque choveu o dia inteiro. A gente voltou pro hotel muito cedo, voltou pro hotel umas 5 da tarde, não deu pra ir pra Porto Madeiro fazer umas filmagens lá, Esqueci de por causa da chuva. Um senhor pediu pra Tyler comprar cigarro pra ele, porque tem a promoção do free shop com a passagem, né? Enfim... A gente tá no barco da, do Colônia Express, se você não viu o vídeo, ele vai aparecer aí é, Eu recomendo muito você pegar o da Colônia Express e não do Bookbus, tá? Porque é mais vazio, é mais vazio e mais barato E só uma curiosidade, a gente encontrou com um brasileiro no, no show de tango E ele veio pelo Bookbus porque ele não tinha conseguido comprar a passagem da Colônia Express então, a Taylor, isso tinha acontecido com a Tayla também. O que ela fez foi comprar pela Decolar e aí ela conseguiu. Que o site do, do Colônia Express estava dando erro. Então, fica a dica aí pra vocês: é mais barato e mais vazio. Olha só, você vai super tranquilo, não pega super fila, vale muito a pena. E é igual: tem free shop aqui dentro, dá pra sair pro deck, é igual. E hoje. É nosso aniversário de casamento E a gente, as duas esqueceram A Carla lembrou aqui, ela... Ah! é Pelo menos as duas esqueceram juntas, né? É porque a gente acordou muito cedo E já na correria Mas aí a gente vai gravar um vídeo lá em Colônia Falando um pouquinho da nossa história Nós já estamos juntos há sete anos, né? Mas o casamento mesmo Foi um ano atrás e é uma história de, de filme, gente, a gente vai contar pra vocês. amor, que dia é hoje? Nossa aniversária de namoro, de sete anos e um ano de casamento. Isso aí. aí uma coisa que eu achei que nunca fosse fazer na vida, dirigir um carrinho de golfe. Olha só os carrinhos, gente Esse aqui A gente pegou uma 35 dólares esse carrinho O dia inteiro Hã, Interessante, gente Pode apertar Pode Quem que vai desistir? Eu Senta aí que você, botar chave. Dá o contato. Aí já tá ligado, tá bom? Tem negócio aqui para trás, para as luzes, tá bom? tá bom? Tem que ter tá. acesso o dia todo, tá? Okay. Sim, este aqui. Aí para trás. é uhum. Neutro. Frente. E para frente. Ok. Só Acelerador, freio. E este aqui, quando você... Estaciona o carro, hum. você aperta este aqui e o carro fica. Ah, ok, é o, o freio de mão. Aí tá. Sim, Exatamente. Então, vai, freio, ré, frente, ligado. É, aí você tá ligado. Quando você... E o farol o tempo todo. É, quando você desceu o carro, faz isso aqui. Tem que usar, usar assim. cinto aqui também, né? Tem, tem que usar cinto aqui. A few minutes later. a gente tá aí. Não sei, mas a gente tinha que ir pra lá. É é né? O que a cozinha? O que ai Que frio! <risos> que merda! <risos> <toda a ferida. risos> Gente, estou passando! Dois meses sem dirigir Que que né? se Trava a roda! vamos <risos> virar aqui é. essa pulseira A rua da pousada, que gracinha! Vou voar com on the black top, hot stuff, like a robot. É. Spy down, in a new town. T no teis, nada. trader of days, one of these days, tá com a minha geladeira lá na, em casa, com todos os <risos> Banheiro Não tem banheira, mas tudo bem Tem BD, olha só Coisa mais moderna, inovadora. É, não sei por que tiraram os BDs das casas. <risos> <risos> Ai, que brilhante ali. sozinha. Na plaza de toro costumava ter tourada aqui, né pelo que dizem e são mais ou menos 5 km pela rambla, pela praia né, cara, é muito distante demorou mais ou menos uns 20 minutos nisso aqui, a 30 por hora então, não, é isso? Nem não recomendo vir andando mas, se você aguenta você tem tempo também, né a gente só tá passando um dia aqui Infelizmente ele tá fechado para reforma, não sei se ficaria aberto normalmente Música Olha só esse lugar que a gente vai almoçar. Que delícia. Bem aqui na praça da, do Centro Histórico, da Colônia do Sacramento. Uma gracinha de cidade, né? Por um segundo eu esqueci que estávamos no Uruguai, que aqui é estupidamente caro comer. né? Dois lanches e reais, por aí. Não, é um lanche para dois Ah, uh, tem chivito É um prato tradicional aqui do Uruguai Por vários lugares que eu passei a gente via falando do chivito Mas a gente ainda não, não tinha pedido Geralmente eu acho que é um sanduíche. Esse é o chivito no prato. Para duas pessoas. Então vem aqui. Tem uma carne aqui embaixo. Assada. Então que um assim, criado paulista. Uhum. Queijo. É, um presunto também. Um ovo por cima. E ainda vem todos esses acompanhamentos aqui. Bastante, Bastante comida, mas a gente consegue, né? Sim. <risos>